Oi, é o Marcos? Tô aqui no bar já. Não vai abrir? Interditado? Mas... Por quanto tempo? Tá. Olha aí, cara. Mano, o maluco passou aqui e levou todas as suas coisas, né? Ei, ei, ei, ei. Corre, corre.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 A na tá na, tá na lâmina de um punhal. Oh, oh, oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, capa não custa uma faia. Andar com fé eu vou, para não custa uma faia. Andar com fé eu vou, capa não custa uma faia com fé eu vou, que a fé não costuma faia afeta tá na manhã, afeta tá no anoitecer oh, oh, oh, no calor do verão afeta tá viva e santa, a fé também tá pra morrer Oh, oh, oh triste na solidão Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faia Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai é onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh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 Que a pé não costuma andar com fé eu vou, que não costuma faia, andar com fé eu vou, que a pé não costuma faia, andar com fé eu vou, que a pé não costuma faiar.